Sempre faz tudo antes de salvar, né? Então vamos lá. Ah. O que, que foi aqui? Ficou vida. Vou ver como tá minha shot. Tem oito balas. Ah, beleza. Cara, ontem eu tava evitando entrar no PC, foi? sabia para onde ia me levar, mas vamos. Parece que tá trancado com alguma senha. Ufa! Pois eu arrumo assim, pelo menos eu não fico com o cun -cun na mão aqui. Ah, é na salinha. Nossa, pior que foi aqui que o cara foi morto, né, velho? Satanás entrou aqui. Tinha a mina da faca aqui na rua, né? Já tá morta. Vou olhar aqui dentro, aqui dentro não olhei. Ó, oh, achei um pote de whey. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Porta top. Show. É, aquele caminhão ali eu não li não. O hidrante. Água com duas eletricidade. Hum, interessante. Pra matar os caras com hidrante Olha os soldados mortos Queria ver se ele tinha deixado alguma munição Ficou bem bem poucos lugares aqui pra trás pra explorar Ficou aquele trem, ficou... Uh... Ficou dois trens né, dois lados do trem Aquele bicho ali é difícil hein e me envolvo Tô de boa Muita munição Salve gol. É, demorei uns 15 minutinhos, cara é trazer mano Beleza, fechou gol, fechou, mano Fechou, fechou, fechou Vou a volta aí, velho Que isso Cara, onde eu tô do mapa? Vamos saber Acho que pra cá tudo, tudo tá explorado, não tá? Voltou. Ih, essa casa aí, velho. Isso não é coisa boa. Essa mansão eu também não olhei. Né? Tem um corpo ali no meio da rua. Acho que aquele corpo levanta, velho. É, tem, algum, tem alguns corpos ali Pelo menos dois no meio da rua Três, ó Meu ponto Ó, levantaram Nossa, levantaram muitos Ó Só olha o tanto Só de eu passar assim Na, na moralzinha, né Perto Isso aqui dá pra empurrar. Mas eu acho que eu não tenho por que empurrar ainda. Ó, essa porta dessa casa vai dar pra entrar. Isso aqui é pra subir aqui. E essa mansão, hein? Ai, caralho. Ah, mano. Quando me leva pra uns lugares assim é porque o bicho entrou. a mina lá, tá ligado? Assustadora pra caralho. Pula, não? Eu não sei se ela me vê. Se eu tiver dentro desse aqui, fico um tempo sem... Não acho que eu vou ter que correr, não. Olha os ervas aqui. Que eu não ia encontrar se eu não tivesse fugido dela. <risos> Cara, mas esse, esse bicho aí é sacanagem, velho. isso? Nossa, cinco facadas sem levar um hit, hein? Ele ia acertar e é que eu desviei. Dá pra pegar o... Coisa não? Nossa, não acredito que foi dentro da casa. Ah, não. Ficou não. Tem um lugarzinho aqui. Deixa, deixa eu pegar. Cara, o cara tá dentro da caixa. Sacanagem, né? Mano, eu corri bastante, velho. Sorte que eu não foi pra aquele lado, imagina? Cara, um negócio ruim. Tá ou na casa grande ou aqui. Eu volto que é aqui. Eu não entrei nenhum dos dois, eu vou ter que dar um jeitinho de entrar aí, velho. Vamos vamo ver. Pior parte, velho. Pior parte que você. Nossa, velho. Ó, essa assinatura aí, velho. Até ouvi uns passos, velho. esse aqui um documento ah. o que essa merda tá fazendo aqui não quero e essa porta tá aberta essa porta não tava aberta Aquela porta não tava aberta, mano. Isso aqui não dá pra abrir. Vou deixar a pistola. Se o negócio azedar, eu saca a shotgun. Filho da puta! Isso é um puta de um mau sinal, velho. TV ligada. Ai, meu cu, velho. Porta trancada. Aí, fodeu. E agora, por onde eu saio? Tô preso. Abre aí, mano. Na moral, chuta essa porta aí, velho. Vamos analisar mais uma vez. Eu não, ele. ele. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. É. Por favor. Detetive. Sou eu. Isso não é nem um pouco bom sinal, cara. E aí? O que, que faz agora? Merda. Não tem, não tem saída no quarto, não tem esconderijo. Essa porra de porta também não vai abrir. A porta da frente também não vai abrir. Cara, só, só sobrou a porta da garagem. Ué, eu não tinha vindo aqui? Aqui é a garagem, né? E aí, velho? Mano, já testei todas as portas. Esse quarto eu já entrei duas vezes. Um arquivo. Ah. Está sob um estresse considerável. Isso foi o aconselhamento que me obrigaram a fazer depois. Que isso, velho? Que isso, velho? Nossa. Oh. Esse cara tá ficando maluco? Agora eu vou ficar rodando a casa que nem louco. Ah, meu Deus. É isso aí mesmo. Trancado. Vocês viram alguma coisa aqui? Eu vi, velho. Tô com o cu na mão. juntei mais nada Foi só um sonho ruim Cara, que doideira, né, velho? invenção da sua imaginação Não foi um sonho Eu tava na mente de um assassino Hum Ela estava usando uma técnica em mim ou sabia de alguma coisa que eu não sabia. Saber, né? Cara, isso aí é coisa do 1, um, velho. Isso aqui tava trancado, agora abriu. O que, que tá escrito aqui? Você não pode me manter aqui, ó. Oh, vai aparecer alguma coisa lá atrás, é. Oh merda... É, agora vai ser mais uma hora que eu vou ter que correr do bichão. É, esse jogo você passa a maior parte dele correndo, né? Vou um na Ó, oh, aqui era aquele corredor... Que... O personagem tava. Ele vai sentar? Não, não vai sentar não. Pegou um slide. Bican, não posso ter voltado. Ah, as portas se abrem sozinha. Quem foi que falou pra me jogar isso, velho? Fala que eu vou dar um ban agora. <risos> Porta fechou. Cara cheio de sangue. Vamos investigar. <risos> O cara vai pegar na mão dele. Ih, rapaz. Aí me surpreendeu, hein. Ai. Aí... Isso. Que porra tá acontecendo? Te pergunto. Tem um cara morto agora ali? E... Nunca o quê? Eram só lembranças. Não. O que você quer? Sebastian, você está bem? Não. Seus sinais vitais deram um salto repentino. Estava prestes a ter uma parada cardíaca. Eu vi Beacon. Estava lá de novo. Como é possível? Esse é um sistema totalmente novo. Eu não sei, mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já está ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar tá tentando mexer comigo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que achar a Lily. Oh, esse aqui é bonzão, hein? Esse gel vermelho. Um arpão. Né? O cara com o um símbolo um Umbrella no peito. Brincadeira. Parece, parece, parece. Onde eu vou embora, hein? Ufa! Rapaz, ainda bem que, que deu pra sair. Porque eu tava com o cu na mão aqui, velho. Eu tava imaginando que aquele satanás ia aparecer lá. Não, não, gastei vida nenhuma. Não gastei nenhuma munição. Dá pra examinar esse lugar aqui. Pra ficar com o cu na mão de novo, né? É, com certeza, pra ficar com o cu na mão de novo. Ora bom salvar, né, velho? <risos> Deixa eu ver se tem um... acho que esse lugar não vai dar para entrar. Uma escada aqui. Pois por baixo, não, mas por cima. Uma mão aqui, velho. da faca. Ui. Agora que eu me liguei. Nossa, ela veio num pau. Tão... Um pau da porra que eu nem me liguei, cara. Pula aí, vem, otária. Ela foi pular mesmo. Pulou. Pulou. Tava zoando, vem brincadeira, tia. É brincadeira. Ah, não, aí é foda já. Não, aí é foda. Não, peraí, aí, velho. É brincadeira, velho. Nossa. Gastei três balas de shotgun só nela. Vida pra caramba. Nossa, muita munição, né? Porque visgo pra caralho desse jeito. Hum, acho que dá pra subir ali e pegar aquele cara pelas costas. Eu não tinha visto aquela cordinha aqui? Vocês botam a fé? Munição... Uh, bolsa de melhoras hum, Agora eu tenho mais munição de escopeta Cara eu Gasto uma vida Eu vou lá tomar um café, eu vou deixar essa vida aqui Pra caso futuramente eu precise Que isso? Ah, um cara numa, um cara numa árvore Um cara numa árvore Mas antes eu vou, meter, eu vou meter o louco aqui. Eu vou arriscar tentar pegar esse cara aqui em cima, hein. Meio doidão, né? Olhando pro lado e pro outro... Derruba pra um do Tobi, não ruim Ó, oh, tem mais sim Ai, caralho <risos> Porra, funcionário <risos> Como você tá, mano, tá bom? Acho que isso aqui é vida, né? Que isso isso aqui, velho? Uma réplica de uma arma? Tá bom. Top. Ah, eu tô com o cu na, eu tô com o cu na mão aqui, velho. Tô jogando sem, sem, sem saber pra onde ir. Ainda bem que não morre de queda, né? Imagina eu morro numa quedinha dessa? Olha o corpo miserável. Salve, Rafife. Cara. Tem um save bem próximo se eu seguir reto aqui, ó. Eu já consigo encher minha vida. Se eu não me engano, tá tudo limpo pra esse lado aqui, ó. Ó, tem uma planta aqui, na verdade. Mas ali na frente tem, tem muito, muito bicho, cara. Ih, Gostei de trulando, pô. Funcionário, valeu pela presença na trovo também, mano. Você aí, o Rafif, muito obrigado pela presença aí. Ah, já tô na frente, já tô na frente. Ah, acabaram de dar um susto, pô. Agora, agora, agora. Né? Acabaram de tentar assustar. A luz voltando. Nossa, achei que tinha algum brilho aqui. Beleza. PC ainda tá trancado. Tá, vou tomar um cafezinho aqui pra encher minha vida. Com 3K alguma coisa do. Do gel. Como vocês estão? Vocês estão bons? Ô, oh, funcionário, você fez lá o negócio? Deu deu, deu bom lá? Tá não? Hum. Cara, dá pra voltar e upar mais alguma coisa, né? Acho que dá pra voltar lá e upar mais um negócio. De novo? Era pra ser hoje? ver se dá poupar Eu tenho 75 peças de arma Criar... Era bom criar umas munições, né, velho Pior que eu não tenho muita coisa pra munição E eu sou meio vesgo Aí quebra o resto das pernas, né, velho Sempre, né Sempre, né Impressionante, velho isso aqui é 400 400 não dá 120 até dá, mas... Agora não, né? Preciso juntar mais. Oitentinha... É, parece que eu não vou conseguir upar muita coisa, né? Ó, aqui dá pra aumentar o dano um pouco do, desse arpão, né? Tá certo que eu não uso muito, né? Mas a hora que eu precisar, pelo menos, eu sei que vai ter... ter mais dano do que... O que tá tendo agora. Eu acho que se eu, falar, se eu falar com o gatinho aqui... Pra ver o negócio... Tuve alguma coisa me Ele vai me dropar. Sério? o oh, porcaria, cara. Continua. Hum, aqui, ó. E o Razor falando que eu tinha hey, Eu tinha pulado, né? Bica. Minha vida estava degringolando antes de eu ir para aquele lugar. Estar dentro da cabeça. Talvez, talvez nunca mais fui o mesmo. Tentaram me dizer que estava tudo na minha cabeça. Mas minha cabeça não podia ter sonhado as coisas que eu vi lá Não precisa me lembrar Eu também estava lá É, seus amigos da Mobius nunca tiveram nenhum problema em te colocar em perigo, não é? Talvez, mas se eu não estivesse com você, poderíamos não ter saído vivos Tem vezes que eu não sei se eu realmente saí E agora estou em outro stand. E eu ainda estou com você Nós vamos sair dessa vivos, como da última vez é, né, tá razão. comigo, tá lá fora de boinha Né? Não entrou aqui, né? Agora tá comigo, né? Eu, eu que tô aqui me fudendo. Beleza. então ó. É louco. Caramba, Rafife. Que merda, hein, mano. Que merda. Caramba, meus pesos aí, hein, velho. Que isso, velho. Nossa, mas toda, toda semana, velho. Tá vigão. Cara, eu tenho o suficiente. Aumentar mais 25% de vida, né? Ou fazer alguma outra coisa. Ó, os itens de cura vão recuperar 10% a mais de cura. Isso é interessante, né? Mas não sei. Cara, tão, tão pouquinho, né, velho? Deixa eu ver a furtividade aqui, o que dá pra colocar. Ô, Gon, valeu pela presença aí na trova, mano. Cara, eu não sei o que eu coloco aqui, velho. se move mais rápido? 25% mais rápido? Cara, eu acho que vida é mais importante por enquanto, vocês não acham, não? Uh... Depois a gente pode vir aqui pras armas, né? Quanto, quanto que é esse aqui de cima? 6k? Cara, eu consigo upar esse aqui, velho. Meus ataques corpo a corpo vão, vão causar mais dano. E isso daí vai ser interessante. Né? Porque eu tô gastando munição pra caramba, né? Aí, ó. Tá, depois... Vida. Depois vida. Eu não sei se eu fiz uma escolha muito boa, velho. Não sei, né? Vou criar um outro save. Criar um novo espaço. Só pra, né? Pra vai aqui. Salve, Razor! Cara, eu não fiz, não fiz nada demais, não. Sincer, sincero, eu não fiz Não fiz nada demais. O que, que eu fiz? Eu saí daqui, né? Eu saí daqui, cadê a portinha, inclusive? um follow <risos> ó, eu saí daqui aí eu fugi da mina, né, que é aquele satanás que aparece do nada fugi dela, passei nessa casa e na mansão, matei a mina da faca lá de cima na casa eu sei lá, me borrei todo né, mas é isso obrigado, tá fora isso eu tô bem Cara, tem um bicho debaixo do carro, velho. Na hora que eu for mexer ali pra pegar alguma coisa, o bicho vai sair. E olha o tanto que tem lá na frente. Ali é rumo aonde a filha dele tá, né? Eu vou ter que dar um jeito de passar ali por trás. Como? não sei. Onde tá morto? Cara, esse cara tá vivo, velho. Não é possível. Esse cara tá vivo, velho. Esse cara tá vivo. Vou matar, foda-se. Vou matar. Vou, vou matar. Cadê o meu arpão? Vou matar só para pegar dinheiros. De fumaça? Não, não quero usar de fumaça. que saiu uma aura do lado dele, assim? Acho que a, que a menina tá perto, né velho? A menina não, né? Que demônio. Fica, fica. Começa, começa a ficar melhor. Começa a ficar melhor. Mais divertido. Divertido não, né? Divertido é uma palavra muito forte Pra quem tá trincando o cu aqui, né Mas agora eu já conheço mais as mecânicas dele Então tá Um pouco mais fácil O cara tem muito monstro ali Inclusive eu queria matar eles, né Que dá para pra farmar Uma parada da hora ali, velho Que isso? É um kit médico. Acho que o pessoal não tem nada. Uso explosivo e parede invisível olha lá. Cara, mas são muitos. São muitos, eu ia gastar eu ia gastar muita muita munição ali, velho. Eu acho que assim, se daqui eu for teleportado para outro lugar, tem isso vai ter isso no jogo? Certo, uma certa hora. Tipo, eu vou, eu tô aqui perto da missão principal. Eu vou ser teleportado para outro lugar? Outra outra parte, tipo, tipo, sei lá, outro outro lugar daqui. Que se eu for, eu acho que é melhor eu voltar e matar, né? Já que eu não vou conseguir voltar aqui. Só quando você entra de computador fora isso, vai, o jogo vai rodar em volta disso aqui. Eu não vou sair dessa parte aqui não, né? Porque senão eu vou acabar deixando de lado aqueles ali, né? E aí eu não vou pegar o gel que eles, eles dão. Vai ter ou não vai? Esse sim aqui vai ter ou não vai? Vixe, filho, rolou, rolou alguma explosão ali, velho. Assim que não vai? Tá, então vou ficar suave aqui. Cara, não entendi aquela explosão, velho. É a filha dele? Usa o negócio? As mãozinhas dela ali. São da Lili? Será? E aí? Lily, não, você você tá também aqui? não chega gritando, né? É o papai! Ah, pra onde ela foi? Ó, tem as pegadas dela aqui. lele Tá tudo bem? Boa merda. Sou eu. Essa porta você vai arrumar, né? Ela não vai é arrumar. Você Como eu entro aí? O negócio, né? Vai agachadinho pro monstro pegar seu pescocinho. A boneca. A boneca da Lily. Ela teve por aqui. Agora você vai ser a menina. Aí fodeu. Não, aí aí não dá, velho. Aí não dá. É tipo você jogar um Resident 4 e você ser a, a Ashley, aí não dá. Ela tá em perigo. Alguém tá atrás dela. Tenho que verificar os fundos. Ver para onde dá essa janela. É porque você não vai passar ali. Um venhamos que você é um pouco grande para passar ali, né? Problema. Vai dar pra passar aqui por cima? Tá. Cara, você daqui agachado, velho. Geralmente, quando você. Vocês estão ligados, né? Ó. Sempre tem bicho ali do lado de fora. Sempre. O lombagur que tem a ver com a história. Vral. Bicho. É. Tem? Só não sei aonde. Cara, eu ia te perguntar ontem, Reader. Sabe, sabe aquela... que aquela, satanás que fica aparecendo nada? Né? Se eu não tivesse matado... Se eu não tivesse ido lá onde tá o padre, matado o padre. iria Esse satanás ia estar tá aparecendo? Só pra saber assim, né, velho? Tava, tava com isso na cabeça. Falei, mano, e se eu não tivesse ido lá? Né? Até então tava tudo suave até eu ir lá, né? Ia, ia, ia continuar aparecendo mesmo assim? Legal, Lily. Pra onde você fugiu? Faz parte da história? Ô, oh, merda. Mas o que é isso? Outro sinal Ótimo Tô indo, meu amor Aguenta firme aí Cadê você? Ah Pra cá é lado que tinha aquele Bicho forte pra caralho Oh, merda Tô pisar fora Porra, aí me quebra as pernas, velho. Vai pra lá, diabo. Dá pra pisar? Dá pra pisar? Dá pra pisar? Não dá pra pisar. Oh, oh, oh. Vem na faca, vem. Morreu? Morreu não. Vingiu de morto, né? Vai morrer na minha faca super forte. Ah, agora eu deixei, deixei ela forte, pô. Agora eu mato na porrada Alguns... Ixi É, mas precisou de uma shotgun, né? Precisou, precisou de uma shotgun também E se eu uma na molotov? Tá bom Se eu tirar bem na mão dele, tá bom. Ah, se bem que eu não vou conseguir com essa mira aqui, né? Mas tu consegue? É, aparentemente não, né? Preciso ficar quieto. Ele não, não, Ele se matou. <risos> Eu matei ele do olé, velho. Olé pra cá. O bicho se matou. Ai, meu Deus. Cara, aconteceu alguma explosão aqui, velho. Ah, não. Isso aqui são corpos humanos. Vixe. Não, é, é, o que eu queria fazer, quando eu pulei pra lá, pulei pra cá, era aquele lance de, de você se espreitar no lugar e matar no X, né? Que eu upei o um negócio. Era, era isso que era a minha intenção, era isso que eu queria fazer. Só que o, o personagem, ele toda hora ele subia em cima do carro. Ó, tem um da Molotov ali. Cara, cadê o resto que tava aqui? Teve explosão, todo mundo foi pra lá, mas... E aí? Era era, era... Molotov não, né? Salve Edu! Ah, eu tava preparado, já lançaram hoje <risos> Lançaram dois véio. Lançaram um na hora certa e outro na hora errada O funcionário conseguiu dar um sustão aí, velho A FIFA tentou, mas não conseguiu Oi Edu, muito obrigado pelos bits, né? Muito obrigado pelos bits aí, mano Gente, o volume tá bom? Eu dei um grauzinho no volume do BS Mas eu não sei como é que tá Será que ele vai me ver? Ele vai virar de costa. Na hora que ele virar de costa eu pego. Virou. Não, mas virou, mas também não corre, né, velho? Eu acho que todos que estavam aqui foram lá pra onde tá a Lidia. Estranho, né? O cara derruba o Molotov e eu não me queimo. Ouro 1. Nossa, tá brabo demais, velho. Peguei o 3 ontem. Hoje é ouro 2, será? Não. Hoje, hoje a gente sobe um pouquinho esse o 3 aí. Cara, eu acho que já é o suficiente pra eu tomar um café e... E salvar o jogo, né? A gente continua, continua, pô. Continua, continua. Só vou... Só vou salvar o game. E encher minha vida. Proibido tomar café? Como assim? Estranho e... isso aí, Não tá carregado ainda. Tem tempo isso aqui? Não acredito, cara. Ah, é aquela barrinha ali. Pra você não ficar voltando sempre. Ah, entendi. Então se você esperar um pouquinho, ela termina de carregar. Ou não? Não. Tá, tá bem aqui na frente. Algum lugar daqui. correndo não dá Vamos tentar de novo Oh. E começou a ficar frio Abre a porta. Ah, beleza. Armadilha? Tem alguma coisa pra interagir aqui? Não tem mais nada pra interagir. Droga, é aquela coisa de novo. E aí, o que que faz? Espero? Espero, né? Deve ser. Esperar passar. Era a armadilha, né? Ela tava perto, não podia entrar aqui. Será? Entrar na máquina de lavar, cara? Se desse, eu entrava mesmo, hein, velho. Cara, agora eu tô do lado de fora da casa. Cara, esse jogo é uma loucura, velho. Ela correu pra cá. Não posso nem virar minha câmera, né? Dá uma pesquisada. Astros. Ué, ela veio pra cá e voltou. cara Ih, caralho. Deixa eu falar, velho. Porra. Tá indo lá pro lado dos trens. Esse aqui eu já olhei, não olhei, gente? Na moralzinha. Eu já até olhei, hein. Tinha até o um bicho aqui dentro. Uma bancada de arma, mas só tenho 25. Oh, eu tinha mais aqui, ó. Um tempo vai, vai repondo, Será? Eu lembro de ter pegado tudo que tinha Ó Ó de coisa que tem aqui Será que se eu voltar nas casas tão abertas vai repondo? Você viu esse blood? Tá uma lasqueira, velho Criação é, Criar mais duas balas aqui Só pra Né? Só pra garantir, eu tenho 55 É demais pra as outras coisas o que eu vou conseguir mexer agora é cadência, tá ligado? Nada nada, tipo, uau, né? Tempo de recarga O alcance disso aqui, ó, dá pra aumentar um pouco o alcance, né? Pô, pode ser que seja bom, vai Vou colocar só pra. Vai aqui Cara, não, não perguntei, velho. Também, também tô meio com medo de saber. Né? Se, se aquele satanás me pegar, o que que faz? Morre? Simplesmente isso? Ah, deixa eu pegar. E aí? Aí, morreu. Do nada brotou dois aqui, velho. Tá de sacanagem. Sério? Mas. E o seu save? Seu se save que se foda. Não, se eu voltar pro início do game, eu paro. Na moral. Olha a sua pomba, talvez, sabe, que conta o que é aquilo, né? Isso aqui. É, então, eu imaginei, porque ela transforma os caras na... aqueles bichos, né? Esses bichos. É isso aqui, né? Isso que eu queria fazer com aquele outro cara lá. Acabei de passar aqui. essa casa aqui? O que aconteceu com ela que ficou afundada? Ih, o cara ali em cima. Mais ali embaixo Caralho, o que que rolou aqui, velho? A <risos> oh, piche tem dois aqui é aqui que eu tenho que ver, Não. Aqui tem outra parada. Cara, mas eu vou enfrentar, velho. Vou enfrentar. Ganhei um pouco mais de recurso, né? Milho? Não. Milho como, velho? Na espiga? Manteiguinha? Não, é meu. Foda-se. Cara, esse jogo é bom, né, Jerto? Tô curtindo, velho. Olha a mão do cara aqui, velho. Ah, ele toca na mão do cara. Olha. Estamos conectados, nós dois vamos morrer. Vou pegar a gosminha dele. Nossa, vai ter dois ali. Mas não sei quantos dentro. Mas como eu vou matar esses dois aqui, velho? Porque eu matar um, o outro vai vir pra cima, né? Isso aqui dá pra mim dar uma bala e fazer... Oh, na moral... Dá pra eu chamar a atenção de todos eles, não dá não? Não dá não? Não dá, daqui... Peraí, peraí, não? Tá. Daqui eu consigo subir ali, pular lá fora, né? Ou não consigo? Não sei se nesses arames ele pula. Hum... Quero ver... Ah, daqui dá pra subir, né? Dá pra passar por baixo e subir aqui. Aí eu tenho um cover. Ah, tem, um, tem um lugarzinho mais seguro pra, pra coisar. Eu vou tentar matar esses dois aqui, velho. Puta me quebrou as pernas, velho. Pera aí, irmão. Nossa, tem um machado. Susto. Quando eu vi o machado, eu já trinquei, velho. Quando, quando eu vi o machado, eu trinquei, velho. Valeu. Cara, eu não achei que ele... É, então. Não, o machado quebra as pernas, velho. Mataram a família aqui. O que é isso aqui faz, hein? Cara, acho que melhor matar todo mundo que tá aqui fora antes de, de apertar isso aqui, né? Vai que eu libero alguma coisa que sai alguma coisa de dentro Que alguma coisa vira alguma coisa E alguma coisa, alguma coisa em mim Missão de pistola Qual o seu favorito? Você tá dizendo entre um e dois? Cara, eu vou te falar que eu não joguei um, velho não, não tive essa oportunidade. Mas os caras falaram que... Ih, rapaz. Porra, me dá o seu machado aqui, na moral. É, vacilei no stealth. Vacilei no stealth. Opa, tem mais um de machado? Todo mundo tem um machado aqui nessa porcaria? É. Ele veio de costas, eu vou nele. Aí, não corre não, porra. Acho que esses machados Vão servir porque vai vir um bagulho muito tenso aqui na frente velho. Então vou ter que ficar correndo e pegando machado Entendeu? Corre, pega machado, bate, corre, pega machado, bate Que vai ser, vai ser pra tipo, economizar munição, tá ligado? E eu acho que vai ser algo assim Tem que colocar pra andar mais rápido, velho. Ixi! Não, mas eu vou gastar minha bola de shot. Cadê o machado e tal por aqui, hein? Perdi o machado. Posso me esconder de novo, né? Ele vai ficar me caçando infinito. Faquinha corre e não corre. Me deu um tapa ainda. Isso é ousado, hein? Agora é faquinha, irmão. Que isso, velho. Cara, eu deixei de pegar o machado aqui. Ah, tá aqui o machado. Miserável, cara. Passei no lugar errado. Hum, não era pra me fazer isso. Ó, oh, na moralzinha, eu iria lá, enchia minha vida no cafezinho e voltava aqui de boa, né? Só pra não gastar vidinha de recurso. Mas que eu saiba onde tem algumas, né? Ó, nossa, é ali em cima, né, velho? Ou eu posso vir aqui embaixo, né? Vou jogar pra cá, mais ou menos. É, ir lá, ir lá no save, né? Recomendo muito? É, então. Que acho que vai chegar uma hora que eu vou precisar e não vai ter, tá ligado? Vou passar aqui por trás aqui. Tava suave, né? Cara, era onde o lugar? Era aqui, né? Essa área aqui, mais ou menos. Cansou, né, miserável? Eu acho que dá até pra upar alguma coisa. Com gel. Nossa, não pode deixar ele cansar, cansar mesmo. Porque aí, aí é uma vida, né? Pra começar a recuperar de novo Vou pegar o café primeiro Hum, tem que ficar verdinho o um negócio Não, encheu tudinho. Ah, agora até esperar carregar. Agora, agora que eu me liguei. Se você não fala, velho. Nossa, eu nunca ia ficar sabendo que... Que tinha dessas. Essa demora toda. Viragem de fumaça. Eu tinha um. Gastei. Como? Não sei. Vou fazer um aqui. Gastei e não sei como. Tá full também? Boa. Lá de trás. Deixa eu ver essa shotgun aqui. 120. E aumentar 5% da, da, da força dela. 400. Ai, não, dá, não dá. 120. Hum. Aumentar um pouco o alcance, né? 20%. sei, né? Acho que talvez Talvez essas essas paradas passem a ser úteis, né? Tempo de recarga. Por enquanto, vou falar que não é. Mas acho que vai passar a ser, hein? A sniper eu não usei uma vez até agora. Aí ó, você falou que eu tinha perdido o negócio, eu encontrei outro lá que tava perdido Mas eu acho que nem, acho que nem peguei mais nenhum, é que tinha deixado um pra trás, mas eu encontrei, pô É que eu ainda não tinha passado lá Passei só na ordem errada aqui, ó, tá os três aqui Vai dar um coisinha pra mim não? É Gato, fada. Sniper deve ser potente, né? Deve ser forte. Salva, Pedro. Muito obrigado. Tá. 6 mil. O que, que eu ia fazer? Eu ia aumentar minha saúde, não é? Disse que a gente tava falando mais cedo. Mais 7.500, nossa. Hum, eu vou, eu vou segurar, vou segurar e vou pegar a saúde no próximo. Né? Que outra opção que eu tenho agora, caso eu queira fazer. A gente aumentar a barra de stamina em 10%, por 3 mil, mas vale a pena 10% assim? Não sei, velho. Né Isso aqui também seria bom, né? Ah, reduz ainda mais a oscilação de retículo. Pode ser, pode ser. Às vezes eu erro uma... ah, erro menos, né? Pode ser. Ó, gastei. Menos coice. Aí talvez acerte, acerte mais fácil, né? Gasta menos munição à toa. Ô louco, o mobilezinho tá gostosinho, né? velho? Esse cara tá falando muito bem do jogo. Vou salvar de novo? Eu já conversei com ela. Acho que eu falei uma vez com ela. Mas nem lembro. Cara, a gente já tá chegando em 6 horas de game. Pessoal, tá falando muito bem do mobile, ó. Eu tô evitando matar aqueles dois ali, né? Bem que eu podia matar logo pra... Pra pegar o que é necessário, né? No stealth tem dois, porra. No stealth com dois caras, acho que você ia, ser... ia ser mole, né? É, pra mim ir pra esquerda. É, mas tem uma parada aqui na direita. Dá pra mim subir isso aqui? É, acho que a pegada é subir por cima, né? Dá pra escalar aqui? Na escala, ele pula. Desce. Vai tentar abrir isso aqui não vai. Eu tenho que mexer no coisa aqui atrás antes. Certeza. Ó, isso aqui era ser perfeito para usar em cima daqueles, aqueles caras que tinham lá. Mandou energia para lá, é sabia. Espero que tenha resolvido. É meio loucura, né? Salvou o jogo. Daqui a pouco isso aqui vai fechar sozinho, vocês vão ver. Vai aparecer a mina da faca aqui dentro. Ó, oh, vocês... oh, se liga, se liga. Vai vendo, certeza, ué. Oh, alguma coisa matou ele ali. Ele saiu andando. Você vê que já tem dois mortos. Uma iluminaçãozinha. Imagina se eu olho pra cima e tem alguém em cima, só me olhando. Tipo, um sorrisão assim. Tipo, ah... <risos> achou, né? Aí esse aqui vai ter boss. Vai ter um boss aqui, certeza. Acho que esse aqui eu tenho que dar uma, dar uma quebrada, né? Uma lapada pra quebrar. Não tô preparado psicologicamente pra isso. <risos> subir aqui. Não sobe, né? Miserável. Não sobe, né? Não sobe. Por isso que tem iluminação aqui. Não vai dar pra quebrar? Será quebra na bala? Vou ter que pular, é que é. Pula pra não ter mais volta, né? Pula! Pula! E aí, velho? Trancado Ida na rua De volta Dá um tiro? É, então eu Imagino que seja na bala, velho Tava imaginando isso Não quebra ué. Então não tenho que entrar por aqui. É porque as coisas que eu, que imaginei que era para subir não subir. Isso aqui trancado, ali não quebra. Agora vou embora, velho. É aqui mesmo, mas... tem onde subir, velho. Deu um tiro, não quebrou. Vou ter que pegar uma arma mais forte pra dar um tiro? Será? Quebra essa porcaria, velho. Não interage. Mano, eu vou tentar olhar lá fora, velho. É aqui também não interage. Salve Vitor! Pra dar aquele salvezinho! <risos> Valeu, mano! Você viu? Você viu essa madrugada, mano? Acho que aqui em cima, né? Será? Ou oh, deixei aí? aquela que ele escala? Descer. Não sobe, eu queria que ele subisse ali na telha, velho. Ih, gente, como faz pra entrar lá, velho? Ô, louco, valeu muito, cara. Eu vi, eu vi que você tava online, mano? Vi que você tava ali e tal... Pô, acho que ele foi trampar e deixou lá aberto, né, velho? Não, eu coloquei e fui dormir, mano. Deixei rolando a reprise ali e tal, né? pessoal que perdeu, aquela livezinha ali, foi, foi legal. Pilhadeira? espilhadeira Não sobe Não sobe e não pula de um lado pro outro também Se amanhã eu vou colocar mais uma Cara, posso colocar velho Posso colocar Você tem que interagir com a madeira. Então acho que meu jogo bugou, cara. Porque aqui não aparece nenhuma opção de interação. Ah, não, vou deixar então. Então eu deixo. Deixa assim que, eu, assim que eu for dormir, eu coloco, né? Melhor, melhor. Coloco durante o dia. Coloco durante o dia, amanhã, quando acordar. É. Cara, esse aqui tá, tá bugado, velho. Que bugou, hein? Tá, isso aqui eu acho que é futuramente, velho Acho que talvez, então, não seja algo pra eu fazer agora Pode ser isso Por isso não tá dando interação Acho que não é pra eu fazer agora, então Se é pra interagir E não tá dando pra interagir Ou bugou ou não é pra fazer agora Então eu vou sair daqui Direita. Pô, valeu, valeu, mano. Bom descanso, hein, velho. Valeu, valeu demais aí, Victor. Boa dormida, bom trampo amanhã, hein, velho. Valeu muito pela força, hein. Aqui, ó. Ô louco, já tem, já tem a motinha, vai pegar um, um carrão aí? Me perdi da mina. Cadê minha filha? Me perdi dela. Me perdi. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Me perdi, me perdi. Aqui ó. Graças a Deus. Ah, entendeu, pô que já tinha. Parece que ela parou aqui para se esconder. E aí? E apareceu alguma coisa. É. Ela correu. Tá lá, agora sim. agora sim. Ela deve estar naquele depósito. Agora sim, esperta. Aposto que tem ótimos lugares para se esconder lá. É, não tinha bugado, não. Lily? É, sabia. Sempre assim, né? Merda. Sempre a porta fecha do nada. Isso aqui faz parte da história principal, velho. Eu tô com c*** na mão aqui. A gente, já tá quase em uma hora e meia de, de vídeo aí, hein? E vizinha. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aqui. Depois a gente salva aí. E agora eu não vou deixar nesse save aqui, né? Eu não vou começar amanhã já me, já me lascando, né? Valeu, Victor. Bom descanso, mano. Valeu muito aí, velho. Boa noite de sono aí, mano. É... Não vou, não vou deixar aqui, porque senão vou, já vou começar amanhã me lascando, errando bala o caramba, né? Vou começar amanhã já com... Não, não, não. Lele, veio lá de cima. Agora tem a interação. Ela provavelmente rastejou por aqui. Eu tenho que passar. Gastei uma bala toda. <risos> Ia dar uma, é uma bala de shot ainda pra Joás piorar. Desperta. Vai ficar bem. Só tenho que achá-la. subir já, né? Vou ver se eu consigo pegar aqui, ele tá matando alguma coisa ali, mano. Alguma coisa derrubou aquilo ali. Derrubou, ele fugiu, ele não veio para cima de mim. Bala de pistola. Ai, cacete. Ixi. Não queria gastar o meu machado em você, né? Mas aí você abusou da... Tinha uma escada lá atrás, mas eu nem olhei, né? Caramba, velho. Caramba, velho. Eu tinha que olhar ali na frente antes de vir pra cá, mano. Aqui desce e vai pra aquela parte ali que não tem, não tem saída, né? Eu tinha que ter olhado ali, ó. Aí ele vem até aqui, ó. Não sei se a porta tá trancada. Será que eu volto pra olhar? É, aqui segue a história. Munição. Ixi, muita munição. Isso não é bom, velho. Isso não é bom. Outra boneca. Mas cadê a Oxi, tem várias bonecas pelo coisa? Isso também não é bom, velho. Esse cara tá ficando maluco, velho. Será que é o cara da faca que tá atrás dela? Ele mesmo. Tá brincando com ela. Não, aí você não vai sair assim, né? Logo de cara. Esse cara teleporta, né, velho? Ele. O assassino com a câmera. E o filho da puta pegou minha menininha. Eu tava tão perto. Droga! Se acalma. Pensa. Eu tenho que salvá-la. Nenhum sinal nesse É, é o cara que tá colocando as bonecas. Outro jeito. O Neo. Pra dar de dica. Eu não sei se posso Obrigado. confiar nele, mas ele quer sair daqui tanto quanto eu quero achar a Lily. Bruno, é o Sebastião. Pode me ouvir? É. Merda! Agora não. Talvez funcione melhor lá fora. Ouvi barulho de uma porta abrindo. É a única saída que tem é por aqui. Se bem que tinha mais uma sala aqui. Eu nem olhei, né? Pra melhorar as coisas. Ó. Consegui um arpão. Tenho 35. Ó, dá pra pegar esse aqui, né? Hum, negócio pra vida. Bancada. Mano, eu enche minha vida agora. Enche... Não sei, velho. Agora que eu vou ter que enfrentar alguma coisa perigosa. Isso não é bom. Posso dar um tiro nele? Posso dar um tiro nele? Posso dar um tiro nele? Posso dar um tiro nele? Não posso. Que porra é essa? Boa merda, Michael Jackson. Ali na frente, olha lá. Ah, não, o um cara morto. tem interação? Não tem interação né? Aqui ó, não, aqui é pra escalar, porra. Não é isso que eu quero não. Fala setup! O quê? Que que tá é isso? Sorria pra mim. está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar ele escapar de novo. Ele tá me atraindo. Vai fechar essa porta aqui bem na minha cara, velho. Oh! Você! A menina! Cadê ela? Ixi, véi. aí não, aí não dá para brincar, velho. Três, Nice. Valeu, falou. Tchau. Ui, ui, ui, ui. Não dá pra correr, né? Correr. Não pode correr. Pode correr. Merda. O que eu vou fazer aqui, velho? Três? Um, um é difícil, né? Três já quebra as pernas. Se você corre, ele vai rastejando atrás de você. Então você tem que ir dando bala dando bala, bala, bala pra ele se recuarem. Tinha muita parte no chão que tinha álcool, né? Gasolina e tal. Tinha gasolina, né? Dá... São terríveis. né? então, é. Aí está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar ele escapar de novo. Vamos lá. Bom, você... Cadê ela? Cadê ela? Que isso, cara? Ele domina esse mundo? Mano, eu não, não, quando eu entrei eu não vi se tinha alguma saída interessante, velho. Oh. Hum, pode ser. Oh, ainda bem que tem um... Tem isso aqui, né, velho? Vivo ainda? Tá vivo ainda? Uma machadada. Ah. Bom, segunda vez foi mais fácil do que eu esperava. Né? Perdi ele de novo. Espero conseguir falar com o Oni. Eu perdi meu machado. Oh, deixa eu pegar o bagulho meu, aqui, velho. É o Sebastian. Ainda tá vivo? Você do... ainda tá vivo. Ótimo. Conseguiu localizar o. o cara ainda tá vivo? Tipo. Mas sei quem pegou ela. E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro. Mas perdi ele. Acho que posso te ajudar com isso. Captei uma frequência que nunca vi antes. A ventana da prefeitura. Ótimo. Onde fica isso? Olha para cima. Vê um prédio com uma grande torre com um relógio? Sim. Ah, quebra é as pernas, né? Caralho, como é que eu vou chegar <risos> é <em> aí? <cima? risos> é isso que eu pensei. Beleza, eu tô indo. Ah, então eu limpo a cidade e agora começa a aparecer mais. Ah, beleza. Ah não, esse aí quebra as pernas, velho. Esse é o pior. É isso, né? Limpa, limpa tudo. Porque depois a gente vai colocar os bichos de volta pra você, né? Caralho. Pula por aqui, né? Onde eu tô? Tem que chegar ali. Eu vou aqui por trás. O carrinho amarelo? Eu não sei. Eu vi ele ali, mas eu não imaginei o que dá pra fazer com ele. Ó, oh, esse aqui é bom. A mina, né? Que isso, velho? Pode errado, hein? Não tô indo pro lado certo, miserável. Já dá pra pisar, né? Não morre, velho. Mantém tem muito bicho. Tá, deixa eu ver onde eu tô. E eu tô com pouca vida. Até chegar lá embaixo, velho. Pra cá, né? Eu posso, posso me ir lá lógico, posso me ir lá. Mas eu vou tomar um cafezinho. Então vamos ver. Agora pra mim andar aqui vai ser um sacrifício de novo, né? Vai ser um sacrifício pra mim andar aqui de novo. Eu tive que fazer tudo na manha, né? Agora... Tá, deixa eu ver o lado que eu tô indo. Do lado certo, acho que pra cá, né? Na rua deve ter vários Não tem estátua aqui Nem tinha é percebido, ela estava aqui o tempo todo? Estava ali o tempo todo? Nem tinha percebido. Mano. isso você nem vê, né, velho? Passa, passa... Despercebidaço. Você chegou bem aqui. Eu não sei se bem é a melhor palavra, mas é, cheguei. Agora, ah. me fala como chegar na prefeitura. A Union foi construída com um tipo de área de bastidores para informantes da móveis poderem observar secretamente as cobalhas. A hum, maioria tem mais coisa nas caixas agora. Mas eu recursos. Mas pedaços da cidade estão flutuando no ar. Como é que existem túneis? São passagens, não túneis. Quando você entra e sai deles, está basicamente mudando de fase. Nós chamamos de amedula. Está em uma camada separada do que você vê. Ih. Isso não faz sentido. Felizmente não precisa fazer sentido, só precisa funcionar. Mas é um labirinto. Se pegar o caminho errado, pode acabar do outro lado da cidade. Caralho, fica essa me fodeu. Que vai me levar até a prefeitura. E quem é que inventa esses nomes ridículos? Vou marcar a localização da entrada. Fica no refúgio Norte. Parece um computador normal, mas não é. Hum. Vou te dar a senha necessária para ativar. Beleza. Quando eu entrar, siga o outro marcador até a saída B2. Deve te levar direto para prefeitura. Fechou. Você podia ter me dito isso pelo comunicador, né? <risos> Talvez. Mas daí não ia poder te dar isso. As passagens estão intactas, mas o colapso de Union danificou a infraestrutura. O comunicador diz que tem um vazamento de gás bloqueando o caminho para a saída B2. Você nunca sairia vivo sem isso aqui. Vazamentos letais de gás, né? Valeu por deixar o pior pro final, Oniô. Com base no que vimos até agora, duvido que seja o pior que você vai encontrar. É verdade. Você não tá ajudando. Tem que saber de mais alguma coisa antes de ir? Ah. Uh. Capítulo 4 Fala de pistola Né É, talvez eu não consiga voltar aqui Por um tempo, né Talvez eu não consiga voltar aqui por um tempo Por isso que ele já tá me dando vários recursos E aí, qual, qual será que é a pegada Limpo tudo Pra conseguir bastante gel, né Depois eu vou eu já vou mais preparado. Ou já vou logo e. Boa. Tem 45 peças. Eu não lembro o que essa porta faz. Andar de cima, eu nem lembro de ter visitado aqui. Mano. Ah. Tá deixando coisa pra trás. É, tem as, tem as duas opções, né? Dá pra farmar... Ou indireto. E boa. Cara, tá com uns status a mais seria interessante, mas... Vou fazer isso não, hein? Mais status, menos recursos. Quanto de coisa eu tô? 7k de gel. Eu precisava de 7500 ou de 7k? Não lembro. Vamos descobrir quando eu for lá. Ué, tá diferente? Hã? Aquela porta tava ali antes. é isso que eu tava. Vixe. Essa porta não estava aqui antes. Relaxa, não encontrei. É te... Como posso ajudar? Hum, mais que cinco mil? É, acho que eu abri o lugar certo. Dá para abrir outro? Não dá. Você viu? 5 mil, cara. Cara, eu vou sentar aqui. Né? Mais uma vez. Eu ia parar. Já. Mas eu quero ver o que tem dentro daquela porta. relaxe detetive. Como posso ajudar? espera aí, velho. O que eu ia fazer? Era mais saúde, não era que eu tava falando? Massa de saúde aumentado. Dá pra melhorar ainda mais, só que é 12 mil depois, então nem vale a pena gastar o recurso agora. Esses negócios de quase morte, eu não saquei isso aqui ainda, velho. Ataques corpo a corpo, inclusive armas como facas e machados causam mais dano. Não, esse aqui eu já tenho. Essa é a habilidade de chutar os caras atordoados. 7.500 eu não tenho. Menos coice da arma. É menos coisa ainda não tá... Não é necessário, né? O item vai curar mais? Ah. cosagem de recuperação de stamina. Por isso aí é bom, hein, velho. Quando a gente correr mais rápido, ele vai recuperar mais rápido, né? Isso vai ser interessante. De volta, pelo que vejo, e precisando de melhorias. Você está se aproximando do que procura. Posso Ao vez você ir direto, você fica contigo filha. de vida. Ela está em algum lugar aqui dentro. Sim. E você está determinado. Sinto uma mudança isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos mudá-lo mais ainda. Dar-lhe as ferramentas para encontrá-la. Cara, aquela porta ali eu estranhei muito, hein? Vou salvar o jogo. Vou salvar o jogo antes de. Vai que eu abro a porta e morro. Não, vai. Imagina. Mas que porra é essa? É a chance de testar suas habilidades. Aproxime-se e teste sua sorte, detetive. Isso é loucura! Você seria louco se ignorasse isso. Mantenha-se firme e coloque suas habilidades de tiro em ação. Não precisa se preocupar com munição aqui. Não, hum, é um campo de tiro. Meio, meio, meio... ruimzinho, hein? Ratinha pra pegar o ratinho? Nossa, quase que eu mato ela. Errei. Puta, aí tá de sacanagem comigo. É isso aí. É isso aí. Ó, oh, ganhei peças de arma e gel verde. Hum, interessante. Dá pra fazer mais? Ah. Uh... Nossa, tem, tem... Tiro livre. Se eu fizer de novo eu ganho mais? Ou não? Se eu passar o meu recorde, né? Cara, ah, interessante, hein? Dá pra ganhar uns negocinhos aqui, hein? E aí? Nossa, mas aí a minha sensibilidade tá, tá de quebrar as pernas também, né? Tem tempo? Tem tempo? Porra, aí você ficou rápido, hein? Nossa, eu vez vezguinho, isso não? Difícil, rápido demais, velho. Cara, isso aqui no PC deve ser bem melhor, né, velho? Alguém mais milzinho. Nossa, vai dar pra poupar legal aqui, hein. No PC deve ser easy. É, então. Eu fico muito, tipo, segurando pra poder colocar assim em cima do, do, do coisa, mas... Difícil. Eu vou deixar aqui. Amanhã... Amanhã a gente continua, né. A gente faz mais alguns só pra poder sair daqui bem, né. Melhor do que agora. E aí... Vita que segue, beleza? Vamos fechar, vamos finalizar o joguinho por aqui.